Dando aquela bela avançada, Alencar, olha só Vamos ver a câmera dele, jogando aquela bela Smoke, 56 segundos e 17, vai jogando ali O jogador ali, parte da varanda, CT da Disneylandia, Olha o que que vai acontecer Jogador, limpo Olha só, Alencar dando aquele Explos de AK ali passando pelo meio Vai olhando, varanda, dando aquele belo One tap, será que vai rolar, Alencar tentando Seu melhor, bomba dropada ali no escuro alto Dois jogadores vivos ainda Na parte do CT, né o cara tá totalmente <risos> em 30 segundos restantes Alencar, você precisa matar esse cara rápido, meu amigo Olha só, bela bala do Marquinhos Bela bala de AWP Vai chegando o Ark novamente Um jogador contra dois Antes estava três contra dois E agora os jogadores do CT estão virando, né? Limpo do fino Olha só, temos ali a bomba dropada na frente dele Jogador Disneylandia Fer tá com a sua teco-teco Cinco segundos, Fer, mata ele, pelo amor de Deus Mando do céu, ponto para a equipe dos contra-terroristas Levando a melhor Beleza, já foi a primeira narração Que é a narração em português E daqui a pouco vai ser em inglês, Peraí. <risos> Valeu, Juca, bola Tamo junto, mano Na próxima eu vou fazer em inglês, beleza? Faz, velho, faz Beleza, inimigo varanda foi Deve ter mais um Beleza, foi Tem mais um varanda Agora avançar a varanda, bomba? Cadê você? Ah, tá bem, né? fiche mano. Deu ruim para mim. Now's the time for the last one standing. His name is Infused. got a minute in 22 seconds, man. No way. Do you think he's gonna be able to do this beautiful shot with an AUG, dude? But bombs already been planted this side of the bombsite B, but there's only that's one Satisto standing in here. Yeah, it's my voice, man. Oh my god, that was a beautiful shot, and he's now dead. We have actually a few seconds until he explodes. I was going to be able to do it. I don't know eater. Infuse <laughs> just pushing over towards the smoke. Just one guy. <laughs> another one in oh ever dated is actually killing up with a beautiful shot with the AK47 oh and the terrace is oh winning the game again. got it. Oh bravo. O narrador Medson aí. Ah, madeira se vichei mano, muito terraceiro. Cash official. No the head man. Here it comes once again. We have actually only five players still left in the TR. Zombie killing everyone. God. Fair God is now dead. Hopefully Hume is gonna actually push in towards behind these guys. No, Making no, a bit no, of a shot Vital is now dead. With a minute, a minute and 12 seconds remaining, there's only two TRs still standing in the game. The bomb's actually over there God, in the TR. Fight, eh. Hopefully he's gonna throw up that beautiful Molotov. A minute and four seconds remaining. There's uh, the t the cities are all clear. This is beautiful. Shotgun R killing up pretty fast. Now the last one TR standing is the CRD with the AK-47. Hopefully, he's gonna be pushing it on the long guy, dude. Got enough time. The CTs are just crumbling in and trying to look everywhere. But I think they can do that now. CRD throwing a beautiful flashbang. But all the CTs are now understanding exactly where are these guys located right now. And ill CRD pushing... It a beautiful spray but unfortunately it doesn't work well it's missing everything that was going to be happening a beautiful smoke in there no way of course infuse is a little faster compared to yeah, yourself so cool. and the counter-terrorist is winning the game again <laughs> oh, oh, oh loco man fala pra mim fala pra mim meu querido é professional man i no. No é isso. Dinheiro, com né? aí. É melhor que muito narrador, hein? Que já tô no cenário. Ah tipo, você tá tentando, tá ligado? Velho, vou ruxar aqui. Na verdade eu, na trabalho, eu trabalho com edição de, de vídeo, edição de vídeo, cara. Ah tá. Peguei visão. Brabo. Eita porra é em português agora, né? em português agora Ok, vamos lá então Os jogadores do CT estão ali totalmente Disneyland, Um minuto nos 4, oh, hum, 4. Oh, segundos restantes Quatro jogadores spray killing Alan 15 remaining jogadores vivos ainda na parte dos terroristas Bomba ali pela parte do fundo E ver a, a câmera deles Jogando aquela bela, aquela bela granada no fundo Jogadores dos TR totalmente de No momento o Udin Olha só, Enil chegando no fundo. Eles precisam plantar a bomba ali no bomb site vai vai vai. vai, vai, vai. Vem, que essa porta, a porta, a porta, a porta. Aqui, aqui, aqui. was a nice shot killing up with the it all possible, but of course the CETES is going to win this game because there's only one TR standing. His name is Rock. <laughs> <migua> tá A em P just pushing over. There's one guy inside of the bomb <migua> site. No way. R killing up with a nice Bucks is now dead. <migua> Completely stretched open ground. Bom, pra terminar o vídeo, que já tá 7 minutos de vídeo, mano. <risos> Ô, louco, cara, muito obrigado, Alma. Que isso, meu amigo. Ai, tem meio cravado. Talvez tenha varanda. Talvez tenha varanda. Vou puxar aqui agora. Eu vou avançando assim mesmo. Ô, Fonis. Fala pra mim. Depois você tiver um tempo aí, tá ligado? Se quiser também, dá uma dica pra mim. Claro! O... Eu quero começar a trabalhar com o Marco Tivo edição é, é, de é. vídeo, tá ligado? Não, esse ano a gente já tá com cara área. Vambora. Beleza. Tem B. Uh! Quer é outro? que baixo, pô. eu olhar. 파이브 스모크 그로잉 파이어 리더닝 펀 아이 Ah não, não poderia saber isso, brother, narina, arranca Caralho mano, o moleque é muito brabo Believes Qual qual língua que você quer que eu não? Oh, fala em inglês, vai vai vai, vai me adiciona aí, me adiciona na moral right. William send me a friend request, I'm gonna accept you bro. Don't caralho mano, caralho, a voz é okay. igualzinha doido E agora em português não, não. será? <risos> Na, me adiciona aí, o MR, farei. Deixa eu adicionar, eu vou adicionar você agora, play aí. Play Pera também, eu vou você agora, peraí. Tá meio sem fala aqui, me escrobar. O cara tá narrando é, é. o F-Score. Mandei, GG. Fazer um Here we go. canal Thank no you YouTube. Eu Eu tô, inclusive, gravando um vídeo nesse momento, pessoas. Ah, mas Opa, falei, manda o link então. depois, manda o link depois. <risos> Show. Manda lá que eu me inscreve e compartilha. Aí sim, cara, que isso, aí eu Super fico lisonjeado, cara. Mano, a gente que tá com o Galvão banhando na partida aqui, a gente que tem que sair longe. em diário. Que isso, cara. São os seus ouvidos, cara. Poxa. Só que tem medo, né? Chegou avançando pro B, já tô na porta da B. Pode entrar na B, entra na B, entra na B, entra na B. Entra na B, entra na B. Mano, eu vou ter que ficar.. Eu vou ter que ficar de longe aqui que eu tô com 3 de life, cara. Entra, tá? entra, tá? entra, entra. Flashback. Uh, flashback. Deve ter varandas aqui. Tá lá no ar? Só quem tá protegendo Ah, não Narra, narra Vou narrar o perdendo, velho Tá bom, vou me matar e vou narrar o velho. <risos> Esse cara, cara é louco, velho <risos> Os caras, eles pedem pra eu morrer, velho pra, pra eu ficar narrando pra eles, tá ligado Isso é engraçado pra caralho Vambora! Ah, já foi. Acho que eu preciso colocar um volume legal do jogo. Acho que vai ser volume. ponto tá em volume, ponto o quê? 2, vamos colocar volume, ponto 3? Volume, ponto 4 talvez, acho que é bom. Um... O pessoal morrendo já conseguindo começar narrado, tá ligado? Olha como é que vai ser, a né? Base é nossa. O pessoal tá. Cara, o pessoal é legal, mano. O pessoal de casual, assim. Eu acho mais divertido jogar casual do que ficar jogando competitivo Só assim, zoando, sabe? Narrando nossa. e tal. O pessoal mais genial, sei lá, eu acho legal. aí não dá, né, cara? Não, aí não vai dar, né, mano? Já foi. Eu tô Eu tô tiro, mano. É isso aí, mano. Belo jogo. <risos> Belo jogo, bom. Belo jogo, Deixa o link do seu canal. Vamos lá. Vou jogar. Bora jogar CTzinho? Bora jogar CT? <risos> Ei, hey, Fonis, deixa o vídeo. Bora, cara, cara, bora CT, bora, bora, c cara. Cara, bora CT, bora CT. Oi, fala pra mim. Deixa o link do teu canal no teu perfil lá, de comentário, que geral adiciona. Beleza, cara. Tranquilão. Peraí, já volto. Ai, todo time da DOTA do Beleza, se eles querem se inscrever, então vou colocar lá o meu canal, mano. Eu detesto CT, mas vocês é foda. Welcome to the city, Flávia. <risos> o moleque fez um fisque aí, mano. Não, sem fisque, cara. Só com jogos, aposta não. Eu murei fora também. Ah tá. Aí vai. Eu mato pra rejeitar e fala tudo errado ainda. Eu quero entrar no time que é o Já era. Sou full man. personally you cannot go in here again. Olha isso, caralho vou é, é, baby, come What fuck? Eu vou fazer o sotaque... <laughs> o sotaque do Texas, pode ser? Oh, que oh, day, oh, Alright, so yeah, now yeah, we're gonna yeah, start to yeah, do, yeah. do <laughs> the taxanic yeah, one boy, because now, this is all coming out with a CT scan and playing against the TR. Let's make it up, Vlog, Caraca! O maluco é bravo, o maluco é bravo. Ok, there's a bit of old graffiti on the ground here, boy. Olha o... tá <risos> certo? <risos> <risos> <risos> <risos> nem fudendo. Eu não, quero, eu não quero nem jogar mais, mano. É, eu só quero escutar a voz. Ah, mano. <risos> só... não, não, não, Eita, tá porra. Já, já tomei balinha, ah, mano. Vamos lá. Ó. Ponto. Ponto. Vixe, pessoal, acabou falecendo ali, mano. É outro. Narra, narra. Vamos então, vamos ver agora o pessoal do TR dando aquela avançada no fundo, né? Bomba dropada. O jogador CRD pegou a bomba. Os jogadores do CT estão vindo costa, né? Flanqueando totalmente. O pessoal CRD avançando, vai dando aquele plant. jogadores do CT precisavam estar na varanda agora dando aquela bela avançada para tentar matar o Yakuza mas eu acho que não vai rolar, hein? Quatro jogadores contra cinco do CT. Bomba já plantada. Solovino matou, sopa de macaco O nome todo estranho matou, Solovino Vambora <risos> Que isso, CRD, jogador semi-profissional Pegando ali a sua Deagle, cirurgião atômica Meu Deus do céu, bela bala Clube da faca, matando, paiva Vai chegando o CRD, 20 de HP Ele é o cara profissional CSGO é brabo, matou todo mundo CT, agora precisa correr pra defusar a bomba Caso contrário, vai dar ruim, hein Ixi, será que vai dar tempo? Esperamos que vai dar tempo, esperamos que vai dar tempo. O cara tirou a bomba, não acredito. Será que vai rolar? Não é possível. Nem fodendo. Ponto para a equipe dos contra-terroristas levando a melhor.